E aí, rapaziada, iniciando mais um vídeo, Bom um dia ainda não, boa noite, essa é, noite ainda não <risos> é, a gente tá indo viajar, estamos indo pra Portugal, já estamos no aeroporto, estamos na fila esperando, e a gente vai contar tudo pra vocês como é que foi a viagem, como é que a gente conseguiu viajar em quarentena aí, e acompanha aí. pra Lisboa Dei lá a gente explica melhor pra vocês Bora! Já troquei de máscara Chegamos aqui no aeroporto de Viracopos em Campinas a que pegar seus carrinhos para carregar nossas malas Porque a gente vai ficar muito tempo aqui A gente é indo, voltando para Portugal para terminar o nosso curso Lá a... o negócio do Covid está um pouco mais controlado Por enquanto, para quem quiser viajar para Portugal só tá indo quem tem residência. Como a gente tem residência... Estamos privilegiados. É Dona Francine. A gente fez residência porque o nosso curso é de mais de um ano. Então tem que fazer o cartão residente para estudante. E daí é como se a gente morasse lá. Estamos esperando aqui. Estamos trabalhando um pouquinho. A Pariga está dormindo. Tá dormindo. Tá, dormindo. Ah, é isso aí. Tô... Ajustando ah, os treinos e dieta do pessoal aqui, quem não me segue ainda, me segue lá, ó. não sei se vocês enxergam aí, IFBB Felipe Anjos, e vamos, ah, quero ver quero ver quando a gente chegar em Portugal lá, como é que vai ser, como é que a gente vai ser recebido, a gente tem o exame, né, tivemos que fazer o exame de Covid para poder fazer essa viagem, porque senão a gente ia ter que fazer na hora lá e pagar em euro. E daí, pra quem recebe em real é muito mais caro, né? É é. Então, vamos lá. Foco... Como é que é? Força, foco e fé. Foco, força e fé. É, foco, força. Ah, é Alguma coisa assim. É Alguma coisa assim. <risos> a gente tá aqui pra despachar as malas. Já cobraram aqui ó, o exame do Covid. E cobraram também a residência. Que a gente tem que apresentar ali. Porque turista não tá indo para Portugal Então... Não tente que você não vai perder o dinheiro lá Seguinte... Estamos num restaurante eu um negócio muito pessoal aí que eles não gostam E... Nossa, paguei uma assim, ó Uma fortuna Numa torrada Isso aí vai ser 19, eu acho, né? Com ovo Pediu ovo? Sim, pedi com ovo? Claro, né? Tem que ter proteína no bagulho e a Freire pediu um hambúrguer Vamos ver como é que vai vir né? o nosso hambúrguer O nosso hambúrguer Nossa né? E a gente está matando tempo um aqui, estamos esperando A gente já despachou as malas ficou só com as malas de mão, tudo isso aqui E a gente está com medo que no voo eles não deem uh, fonte de ouvido Porque na vinda para cá, para São Paulo, eles não deram então A gente ficar nove horas sem ver nada Vai ser um tédio desgraçado Rapaziada, eu tô comendo aqui já que eu pedi é com ovo e não sei o Vocês viram, olha só o tamanho do prato O negócio vem assim, ó pedacinho aqui, um pedacinho aqui Tipo, muito pequeno Agora Propagandinha rápido do meu patrocinador aqui ó. Doces trufas, Dona Francine aí tá fazendo. Compre muito! É, aqui em São Paulo agora, vamos comer, vamos ver que sabor é esse? É, ninho com Nutella. Aí ó, leite ninho com Nutella, nossa sobremesa, né? Já que o leite não foi um dos melhores, vamos ter aqui um chocolatinho pelo menos Vai dar um gostinho bom. Mas é só hoje, só hoje que eu tô viajando, tá? A gente acabou de passar. Pelo negócio ali das malas Passou as malas pelos detector E eu tinha umas mate aqui Perdi tudo, perdi um quilo e meio de erva E também perdi dois cafés Que era da moça que vai receber a gente lá em Portugal Que a gente vai ficar na casa dela Que merda Já tivemos prejuízo Chegamos no aeroporto de Lisboa. Tentei fazer mais um formulário no avião, preenchendo todos os dados. É, é um negócio ali para eles confirmar os passageiros que estão chegando aqui por causa do Covid. E agora a gente vai passar pela imigração, vamos ver como é que vai ser o negócio. Finalmente passamos pela imigração, estamos aqui dentro já. Deu tudo certo. Mas é o seguinte, se o cara não tá certinho, vai tomar um aperto aqui na entrada. Vai ser difícil. Não tá entrando ninguém. A gente acabaram nem perguntando nada, porque a gente tem residência. Mas tinha um pessoal ali. Não, mas que acho que casa também, é. eles, eles estavam perguntando. É. E eles têm um pessoal que foi na sorte. E, tá, e tava ali, é, tava ali uns 10 minutos falando com o cara, não sei. É. Tava tá trazendo uma convidada, acho que é? disse que casou ali. Ah, casei é. e tal, apresentando um monte de documento. E é isso aí, rapaziada. A gente chegou no nosso destino. Quer dizer, ainda não. Agora uma ela pra chegar no nosso destino. Estamos indo pra P novo. E bora! Agora a gente pegou no comboio. Estamos no comboio. E a gente tá tentando chegar ao nosso destino, mas o comboio estragou, teve uma varia no, no, da, da no meio da estrada, no meio da estrada, no meio do trilho e agora a gente tá parado aqui esperando. Tanto eu chegar em casa, pô. Bora, está aí, tá bem? Bom dia, Sério? Você quer Prós e contras da viagem. É? Prós e contras? Eu encontro esse teu então, corpo. Mas <risos> toma. Por que? Foi tão ruim assim? Ah, o avião foi muito apertado. A gente foi no meio e daí tava muito ruim. Eu não consigo dormir, não sei. Tava meio inquieto. E os ouvidos também. Dos fones. Ah, por causa dos fones. Eles dão uns fones muito ruins, daí tipo, tu bota na orelha e daí fica Daí eu o ficava vendo achou que não 20 ia minutos. Fone. É, mas a gente chegou na ganhar fone, daí quando a gente ganhou, a festa bosta. Daí tipo, eu consegui ficar 20 minutos ouvindo e daí tinha que tirar. <risos> Pensei meu cabelo, tá? Um... Meu Deus do céu. Então rapaziada Chegamos, a gente já A gente já dormiu um pouco Descansamos, agora a gente tá aqui num parque uh, Compramos uma bolacha e uma proteína de lei aqui no No Pingo Doce Vamos comer isso aqui E amanhã é foco e dieta <risos> É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser mais vídeo assim, deixa nos comentários. Deixa também. Ih, tem uma mosca desgastada. Diz também o que achou aí. E até o próximo. Tamo junto.